brasileiros e pelo Brasil que queremos voto sim. Nós precisamos estancar essa hemorragia que o país vive. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 4,00 um e carros. maior rombo nas contas públicas, respeitou 1,9%. A Polícia Federal prendeu hoje o líder Tolerância total. total. E Pit não tem o um medo de bandido. É preciso que alguém tenha capacidade de reunificar a todos. O Congresso está sitiado, assim, é um estado assim, de exceção ali dentro. As novas tecnologias aliadas a velhíssimos preconceitos. É um debate muito, muito pobre. Guarda divergência na rede social era de vadia para baixo. E essas pessoas preferem acreditar no Alexandre Frota. Essa fada não pode me processar. De o deputado Eduardo Cunha teria recebido 52 milhões de reais. Quem tá ligando aqui é a presidente Dilma. Olha o que eu vou fazer com ela, ó. Desligou, seu amigo. A presidente não recebeu deputado, O um não com carinho, às vezes, soa como sim. A Dilma deixou de ser funcional para o sistema de poder que continua intacto. Se o Eduardo tivesse ganho na comissão de ética, ele jamais teria colocado um impeachment pra votar. E esses partidos que estão lá querendo fazer impeachment hoje? 70% desses partidos pegaram dinheiro sujo. Cunha é um dos investigados pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em dezembro de 2015, o Ministério Público faz uma denúncia contra Eduardo Cunha no Supremo. Deve ser ficar lá. Vem pra cá, Brasil! Estamos votando hoje contra a corrupção. Por um país justo e decente. Coragem para mudar o Brasil! A vítima aí também tá ajudando, né? Porque a gente tá vendendo um. Né? Ele é, tá favorando não? É, tá na manifestação. Voto sim! sim. Digo sim! Sim! Não existe nada mais democrático do que estamos fazendo aqui! Que Deus tenha a misericórdia dessa nação! Sim, sim! sim. A chamada de consciência não vai ser agora, né? Vai ser depois. A intolerância, o ódio... E essa vagacura dessa presidente... Que não tem do coronel. da doutora, meu irmão! Isso aqui é só o um começo. Eu quero dizer que eu tô constrangido de participar dessa farsa,